Você não é forte igual a ele Onde está? Você é fraco Ele era diferente de todos Me diga Onde está o Capitão América? O Capitão América está morto E por que eu deveria acreditar em você? Porque eu sou o um Zemo daqui. Tem certeza que ele tá aqui? Não. Ele viria pra um depósito vazio. Não faço ideia. Escutou isso? Peraí, a gente chamou a Sharon por acaso? Ela seria bastante útil uma situação dessas e você sabe muito bem disso. Ela até tá disponível, só que o cara lá de cima não quer fazer voz feminina, né? Então, você sabe bem como que funciona. Opa, tudo bem? Alguém me chamou? Ah, opa, foi mal. Então vocês querem entrar no meu caminho? Espera lá, quem é você rapaz? Eu sou o Zemo. E eu também. O que tá acontecendo não faz nenhum sentido isso. É verdade. É verdade. Pare imediatamente, Zemo. Você não é... dessa terra. Eu sou Kang, o Conquistador. Eu preciso estabelecer a ordem. Você, Baron Zemo, deve vir comigo. Você não mata em mim ser estranho. Então vocês vieram pra cá. Kang, parem agora! O que, que tá acontecendo nessa história? Ah, ah lá. Eu sou o Tribunal Vivo. Ou... Luca Dalton se preferir também, pode ser. E... Não tem por que essa história por chamar. Ela tá um pouco louquinha né? Então, pelo seu bem isso não faz nenhum sentido Eric, olha isso. Encontrei o namorado dela. Talvez a partir dele conseguiremos achá-la. Não há outra alternativa. Vamos atrás dele. Nem que seja alguma coisa que eu faça.